Opa, tudo bem? Leandro Fonseca aqui, consultor especialista em marketing digital, graduado em marketing, C.R.A. 001926, sou mercadólogo por formação acadêmica. Este canal é desenvolvido, eu construo, eu trago informações neste canal para você que quer desenvolver uma atividade de marketing de rede, para você que quer desenvolver uma atividade alternativa, uma forma de geração de trabalho e renda, Alternativa, ou até mesmo para você que já desenvolve o marketing de rede, começou há pouco tempo, ou você que desenvolve algum tempo e não consegue alavancar na sua equipe. Bom, quero te dizer que para desenvolver o marketing de rede é preciso que você tenha algumas habilidades. E uma das principais habilidades que eu quero trazer para você, a minha principal dica, é a habilidade de liderança. Você precisa ser um líder, você precisa desenvolver liderança. E como que eu desenvolvo liderança? Liderança se desenvolve com conhecimento. Liderança se desenvolve com tomada de decisão. Um líder precisa tomar decisões, mesmo que as decisões não sejam assertivas naquele momento. Mas o líder precisa tomar estas decisões. É necessário tomar decisões, senão a tua equipe vai ficar desorientada, sem saber que rumo vai tomar. Outra atividade... Outra habilidade dentro da liderança que é muito importante. É muito importante você ter conhecimento. É muito importante você passar segurança para a sua equipe. Como você passa segurança para a sua equipe? Conhecendo, conhecendo o marketing de rede. Seja uma pessoa disciplinada. Estude sobre o marketing de rede. Estude sobre a empresa que você decidiu desenvolver no negócio. Estude sobre os produtos dessa empresa, estude o plano de negócio dessa empresa, estude o plano de marketing dessa empresa, estude todas as ferramentas que esta empresa te proporciona para facilitar o teu negócio. É muito importante, não existe possibilidade nenhuma de você alcançar o sucesso dentro do marketing de rede se você não for um líder. E líder é a tomada de decisão. Líder é conhecimento, você precisa passar segurança através do conhecimento adquirido, como que se constrói, como que se conquista conhecimento, com disciplina, com estudo, e não exige muito. Se você entrou no negócio, você tira 30 minutos por dia, 30 minutos por dia para estudar o plano de marketing, para estudar a história da empresa, para estudar a história dos donos da empresa para estudar os produtos, para estudar as ferramentas. Isso vai fazer a diferença brutal no teu negócio. Isso vai fazer que o seu negócio ande em uma velocidade estrondosa, explosiva, monstruosa. Porque você vai ter conhecimento, você vai ter a habilidade da liderança. E principalmente, principalmente, forme novos líderes. passe o conhecimento adiante, forme novos líderes. Ajude pessoas, ajude muitas pessoas. Marketing de rede é o um marketing de relacionamento, é o um marketing de ajuda mútua, é o um marketing de ajudar as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Faça isso que eu tenho convicção, que eu tenho plena certeza que vai fazer uma diferença gigante, uma diferença monstruosa, uma diferença impactante no desenvolvimento do teu negócio. E isso vai te levar a uma velocidade explosiva ao sucesso. Seja um grande líder, não tenha preguiça, tenha muita capacidade de pioneirismo, seja um pioneiro, encontre nas dificuldades, encontre soluções, busque as soluções, use as ferramentas, use a internet, use os buscadores de informação e busque essas essas informações superem as dificuldades e você vai ser um grande líder. Se você gostou dessa dica de hoje, dá uma compartilhada, curte o meu canal, se inscreva neste canal, me ajude é, a permanecer com este canal ativo, trazendo informações para desenvolver o teu negócio. Devo dizer para vocês que eu vou trazer pessoas, convidados, especialistas, quero trazer um dos maiores especialistas em marketing digital para conversar para vocês, para aprofundar como vocês vão gerar uma explosão de contatos dentro do negócio com vocês. O contato é muito importante no marketing de rede, porque o marketing de rede é marketing de relacionamento. Quero trazer o um melhor especialista em liderança para ajudar a vocês como que se constrói liderança, como que se desenvolve a habilidade da liderança. Quero trazer pessoas que possam agregar muito na atividade de vocês, pois isso é o propósito desse canal construir, trazer informações de extrema relevância para impactar o seu negócio, para você ter muito sucesso na vida. Muito obrigado mais uma vez, quero deixar um abraço no coração de vocês e ajude a desenvolver esse canal se inscrevendo, curtindo, compartilhando ou até mesmo comentando qual tema que você quer que a gente traga, qual é a sua necessidade e o que você está achando deste canal. Um grande dia para todos e até a próxima quinta-feira que vem.